Fala pessoal, aqui é o professor Rodrigo e estamos começando. Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros sobre função quadrática. Esse é um assunto super importante e eu vou quebrar em vários vídeos sobre pequenos assuntos, tá? Então esse é o primeiro de todos, fiquem ligados neste e nos que tem ainda por vir. Tá bom? Acompanhe aí. Bom, como não podia ser diferente, a gente tem que começar... Pela definição do que é uma função quadrática ou função do segundo grau, tá? como é também conhecido, função polinomial do segundo grau tá? ou função quadrática. Então a definição está aqui em destaque, uma função f de reais em reais é uma função quadrática quando existem números reais a, b e c, com a diferente de zero, que f de x é igual a ax² mais bx mais c, tá? polinomial porque é um, é um polinômio, né formada pelo polinômio uh, de grau 2, por isso quadrática, tá? ou do segundo grau, para todo x real. Agora vamos ver alguns exemplos algumas funções que se enquadram nessa situação. Aqui okay? eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 15. Ela é uma função quadrática em que o coeficiente a vale 2, coeficiente b vale 3 e coeficiente c vale menos 15. Tá? Destacando que o coeficiente a é aquele que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente b é aquele que acompanha o x, e o coeficiente c ele é um termo independente aqui. tá? Aqui é uma função quadrática, ou função do segundo grau, essa g de x igual a menos x ao quadrado sobre 4. O valor de a corresponde a menos um quarto, tá? b vale zero, por que zero? Tá? Quando ele for suprimido, o termo dele é porque ele é nulo, vale zero. E aqui, c vale 5. E depois a última, menos x mais raiz de 2x ao quadrado. Cuidado para não se confundirem, tá? É usual que nós escreva... colocamos os graus do maior para o menor, da esquerda para a direita. Mas não raros são as situações que pode acontecer isso, tá? E aí eu tenho o a como raiz de 2, e não o menos 1. Cuidado! O b vale menos 1 e c, vejo que ele não aparece aqui, então ele é nulo, vale zero. Certo? Os números, os números reais a, b e c que a gente viu aqui são os coeficientes da função quadrática. Esses coeficientes são bem importantes, pois para fins de cálculo, principalmente e de análise, eles, a função toda depende desses coeficientes. O valor de uma função quadrática, como que a gente calcula uma função, o valor da função quadrática? Do mesmo jeito que calcula o valor de qualquer função, substituindo, aqui como um exemplo, coloquei com fração, inclusive. Por exemplo, calculando g de 1 meio para a função 5x menos x ao quadrado, basta substituir o valor de x por, pelo termo que está aqui entre parênteses, no caso, 5 vezes 1 meio menos... 1 um meio ao quadrado, ok, resolvendo, então g de 1 um meio vai ser igual, aqui 5 meios, menos 1 um meio ao quadrado, é 1 um quarto, 1 um ao quadrado, 1, um, 2 ao quadrado, 4. Resolvendo aqui, aí aqui uma forma tradicional, como a gente resolve naturalmente, tá? pode fazer encontrar o menor múltiplo comum 1 a 2 e 4, que é 4, para igualar os denominadores e poder fazer a subtração. Então, esse 2 para se transformar em 4 foi multiplicado por 2, portanto, o numerador também tem que ser multiplicado por 2, vira 10. Aqui ele continua o mesmo, então em cima continua o mesmo. Desta forma, g de 1 meio igual a 9 quartos para essa função. Bem simples. Okay?